O vive abrindo a geladeira e falando que não tem nada para comer. Levei um rato morto para ela. Nossa, quase que vou para doação.